Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu bolso Caiu seu Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos. E aí, manos, hoje a Alanius, o Imante Hater, aqui com você. Exatamente, rapaz. Alanius já fez a sua entrada aí polêmica, porque nós temos que comentar aqui sobre <risos> Mortal Kombat 2 mais uma vez. Filme que está chegando aí no ano que vem. Na verdade, ele vai ter a sua gravação iniciada no ano que vem. Data de lançamento a gente ainda não sabe. E mais especificamente, nós vamos falar aqui de Yu Sanada, cara, o nosso querido Scorpion, que fez uma entrevista. Rec... Recente aí, e ele passou algumas alegações ali pra gente com relação ao novo filme que deixou a gente um pouco preocupado com algumas coisas que a gente vai discutir aqui com vocês, né, o Alan já tá louco pra poder mandar aqui as ideias mirabolantes dele, então já <risos> deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e lembrem-se da nossa querida Evolution 2022, que vai acontecer agora neste final de semana, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, e nós, como parceiros do Playstation, fomos autorizados a fazer a cobertura completa desse campeonato pra vocês, então esperem... Muitas lives aí no final de semana, nos três dias, pra vocês conferirem tudo que esse evento tem, além dos campeonatos, os anúncios fodásticos também Então vamos lá, meu querido Alanis, seguinte, nosso querido Hiroyuki Sanada, o fodão do Sanada, né, pô, fez um Scorpion da hora ali, apesar de ter tido pouco espaço no primeiro filme Eles teve uma entrevista recente sobre o seu novo filme que foi lançado aí recentemente, que é o Bullet e aí, como já era de se esperar Em conversas aí, sabendo Que o Mortal Kombat 2 está sendo Produzido, o pessoal teve que Perguntar pro cara acerca do filme Com as expectativas dele e tudo mais E vamos lá, pra matéria do comic book Porque tem alguns trechos aqui que a gente vai ler na íntegra Pra vocês entenderem bem o que que tá acontecendo Eles começam falando, a gente vai pular esse trecho Inicial, que é eles fazendo um overview do primeiro Filme pra nós, em termos de faturamento e tudo E falando que o Mortal Kombat 2 tá chegando Aí tem esse trecho aqui, ó. vamos começar daqui O primeiro filme de Mortal Kombat dependia da história de Scorpion, que foi interpretado pelo ator e artista marcial japonês Hiroyuki Sanada. A história de Hanzo Hasashi, o Scorpion, né, foi sem dúvida uma das únicas tramas de Mortal Kombat que foi completamente desenvolvida do começo ao fim. O novo personagem principal da série, Cole Liang, foi ungido como descendente de Scorpion e o novo guardião da linhagem Hasashi e seus poderes. Então, a há... nossa isso me dói o coração um de lema. Alguma necessidade de Hiroyuki Sanada retornar para o Mortal Kombat 2? Há necessidade, sim, já respondo logo. O comicbook.com <risos> conversou com o Hiroyuki Sanada durante uma coletiva de imprensa de seus novos filmes. De seu novo filme, né? No caso, né? Que tá traduzido a pé da letra aqui. Bullet Train. E tivemos que perguntar sobre a perspectiva desse estimado ator, mais uma vez, es... emprestar a sua presença no Mortal Kombat 2. Como ator. Conta, não há nada a dizer por agora. É, aí é que é o Sanada falando, tá, pessoal? Eu não tenho ideia. Eu não ouvi nada oficialmente ainda, mas eu espero que eles façam uma parte do Scorpion e eu possa dizer, vem aqui o get over here, né, novamente. Eu vou ler esse trecho aqui que também é interessante, que ele fala de Johnny Cage, ó. Quando perguntado sobre quem Sanada gostaria de ver interpretando Johnny Cage no próximo filme de Mortal Kombat, o ator respondeu, essa é uma boa pergunta. Ainda não tenho ideia, ainda... Mas talvez um dos assassinos de Bullet Train Que é o filme que ele acabou de fazer aí e tudo mais né Eu ainda não assisti, mas deve ter uns assassinos muito cabuloso E gente que ele conhece, que ele deve ter indicado pro filme por conta das artes marciais Agora vamos lá é isso aqui por enquanto, aqui embaixo nós temos um trechinho aqui do Jeremy Slater falando sobre o sanguinolência do Mortal Kombat e tal, não sei o que é, se vocês quiserem, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem na íntegra depois mas vamos discorrer um pouquinho com relação a isso daqui que o Sanada falou, nós temos aí alguns pontos aqui, eu vou falar da parte boa primeiro, porque o Alanis é o arauto do apocalipse aqui do Meia Lua, saca? eu trago as notícias legais primeiro, entendeu? depois o Alanis fa faz tudo corromper faz tudo distorcer aqui no negócio e aí, o negócio é o seguinte ele deve ter comentado isso daqui, uma das opções, e eu creio que seja verdadeira pelo amor do Senhor Jesus Cristo, como a gente sabe o filme ele está em pré-produção ainda, o Jeremy Slater ele está ali com o Todd Garner, mexendo no roteiro, tudo bonitinho e eles ainda realmente não fizeram uma escalação da galera para poder começar as filmagens que a gente sabe que vão iniciar apenas no ano que vem, o Mercado Brooks que é o ator do Jax, ele já falou isso pra gente em um story dele há um bom tempo atrás, então pode ser por isso que o Hiroyuk Sanada não foi chamado até o presente momento embora a gente tenha visto, né, ator como o próprio Stan fazendo uma propagandinha Do filme ali, a gente já viu foto Do Todd Garner que é o produtor com o Joe Taslin e o cara lá que faz o Sung que é o Chin Han, eu acho que é esse o nome dele é, fotinha ali, então eles já devem ter trocado uma ideia, e foto recente, tá? Foto de abril desse ano, e a gente já teve o McCard Brooks falando sobre o início das filmagens como a gente comentou, e o Sanada até agora nada, entendeu? Eu prefiro pensar que eles ainda não fizeram de fato a escalação, porque eles já disseram que eles estão trabalhando no roteiro ainda, e aí como o Sanada ele é cheio de trabalho. a gente viu ele no trailer do John Wick a gente viu que ele tá nesse filme aqui, que ele deve estar tá divulgando, né, fazendo marketing junto com a galera que é o Bullet Train, e o cara deve morar no Japão, então o bicho deve ter muito o que fazer e a gente sabe que ele também não tem rede social. Então é meio difícil mesmo a gente ver ele aparecendo. Eu quero acreditar que seja isso aqui que tá acontecendo. Aí vem o Alanis com a possibilidade ruim. Vai lá, Alanis. Vou até tomar uma alma aqui antes? <risos> a gente tem que aproveitar o embalo, né? A semana do apocalipse aqui no meio à lua, né? Porque a gente já tá falando de um monte de coisa meio estranha. Mas a pergunta que eles fazem ali é uma pergunta que é muito pertinente, tá ligado? Tipo, alguma necessidade, né, dele voltar pro Mortal 2? Porque eles criaram um personagem que é descendente, né, dos como eles bem falaram ali, descendente do Hanzo Hasashi. Pode ser que eles tenham muito bem a ideia de transformar ele no Scorpion. Nesse a partir desse ponto de vista, né, não, não há necessidade do Sanada voltar como Scorpion, porque o Kouliang pode se tornar o Scorpion. Eu, particularmente, não gosto dessa visão, né, eu não gosto dessa solução, tá? o Sanada é um ator caro, e talvez eles não, não queiram pagar o cachê e tudo mais ali. A gente viu várias fotos, né, do produtor conversando com um cara aqui, outro ali, que era do elenco do filme anterior e tal, e nenhum comentário né, nada, já confirmaram até o McCoy como diretor a gente sabe que os caras do elenco eles vão estar tá todo mundo junto né então fica realmente né, essa dúvida a respeito do, do retorno do Sanada como Scorpion, tá, é, é, é sim uma possibilidade dele não voltar e o Cole assumir a posição dele como Scorpion, talvez toda a ideia do primeiro filme tivesse na verdade culminando pra esse ponto, do Cole Young ser o Scorpion e carregar o legado ali dos Shirai assim Vamos lá. Eu acho que se o Todd Garner Fizesse isso, seria uma cagada monumental Por quê? Primeiro ponto O Cole Yang, ele já desenvolveu o poder Com aquela porcaria daquela marca lá Que ele bota aquela roupinha esquisita no corpo dele E cria umas armas no braço Não tem como ele desenvolver o fogo do inferno ali A não ser que eles extrapolem mais essa ideia da marca aí, Que eu não sei como, torço pra que eles tirem isso do filme Pelo amor de Jesus Cristo E aí, o Cole Yang, ele não tem o fogo do inferno Ele não tem o espectro dentro dele Pra ele poder ser chamado de Scorpion Porque o Scorpion a gente sabe que é um título dado ao Ninja mais forte ali É o líder do Shirahyu Beleza Mas o Scorpion Que a gente conhece também Ele tem os poderes do inferno Que é o Hanzo Rasashi Só se o Kanshi Viesse ali E enfiasse no c*** do Koryang O espectro Pra ele poder ter os poderes do... do Scorpion Sacou? Só se fosse desse jeito Mas isso é uma coisa Que a gente sabe Que não vai acontecer O Sanada Ele realmente é um ator caro Mas por outro lado ele é um ator que vende muito bem o filme Só a presença dele Vai fazer muita gente, principalmente lá no Japão Assistir essa bagaça A presença do Sanada ali tem peso Assim como outros, né? Mas... Eu acho, pra mim, né? A opinião do Kai aqui Não é só porque eu sou muito fã de Sanada, não Mas ele é o ator mais conceituado, eu acredito, ali Do que os demais que estão ali presentes Então, assim, essa possibilidade deles substituírem Sanada Pra poder tornar o Kuliang Scorpion Eu acho que todos vocês aí que estão assistindo agora concordam Que é uma porcaria É um, é um furo de roteiro muito absurdo E que, com o Ed Boon ali Conversando com o Todd Garner e tudo Eu não consigo imaginar o Ed Boon falando Mano Pega esse cara aí, ó, transforma ele em Scorpion, já que a galera não curtiu muito ele. E pronto, você resolve o problema do Koliang. Eu não imagino, o Ed Boon é louco, mano. O Ed Boon não fuma uns baseado. Saca? Pra poder ficar falando esse tipo de coisa. Eu, por outro lado, já consigo imaginar perfeitamente a conversa. Tipo, Ué, a gente colocou esse Cole A gente sabe que ele não tem nada com a franquia. O que a gente pode fazer? Ué, começou, termina. Faz ele virar o um Scorpion, né? Já não falou que ele é descendente e tá, tal. Então agora já transforma de uma vez. Não, mano, mas não tem jeito, cara. Tem um ponto falho nessa transformação que é o fogo do inferno. Não pode existir Scorpion sem fogo do inferno, minha gente. Eu espero de verdade, né? Que eles ignorem de uma vez por todas aquele lance da máscara. Da mas da marca que eles inventaram lá. E aí o Kou Liang, ele recebe o Hanzo Hasashi ali e solta fogo. Mano, não vou nem comentar, <risos> velho. Ele pega a daga e em vez dele fazer um summon, né, do, do Hasashi ali, quando ele pega a daga, baixa o Hasashi nele e ele começa a cuspir fogo, e já era. Ele baixa o Hasashi nele e faz um download, né? Mas eu ainda tô postando, né, no um detalhe ali de não vi nada oficialmente. Scorpion vai ter no filme sim, porque a capa oficial, o número 2, que o Todd Garner apresentou pra gente quando ele confirmou o novo filme, é a corrente do Scorpion formando o número 2. Então nós teremos Scorpion sim. E vai ser o Sanada, porque o Koliang não usa a bosta da Kunai, entendeu? O que ele fez ali foi só invocar. Tipo juntos de invocação dele, aquela Kunai, pra poder chamar o Scorpion. Mas se ele usou a corrente como dois significa que aquilo tem a ver com o protagonista, entendeu? Não. Que o protagonista vai usar a corrente e vai virar o Scorpion. Gente, vamos encerrar esse vídeo por aqui. <risos> Espero que vocês tenham curtido aí, <risos> essas nossas ideias aqui e tal. Nem tantas do dualandes aí, né? Deixa aqui embaixo. O que vocês acharam de tudo isso aqui que a gente está comentando Sobre o Sanada e essa declaração dele de que ele ainda não está sabendo de nada oficialmente O que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que tem essa possibilidade do Sanada não retornar? Entendeu? Com base em tudo que a gente trouxe pra vocês aqui Principalmente alguns dos atores já fazendo Divulgação do filme e tudo Vamos comentar aqui embaixo, pessoal Com muito respeito, não xingar o coleguinha Que estiver comentando aí também Porque oh, isso aqui né? realmente é um assunto polêmico Então já aproveita aí, deixa o seu likezão Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera A gente vai ficando por aqui, um beijão aí, ó Pra todos vocês, até mais Vamos e... oh,